Olá, me chamo Marcela Falaski, tenho 38 anos e hoje sou editora de vídeos e gerenciadora de conteúdo digital. Comecei a atuar nessa área, pois eu estava buscando uma nova oportunidade de trabalho. Antes de iniciar o curso, eu trabalhava por conta própria, né? Eu já era dona do meu próprio negócio, não estava muito satisfeita, porém eu não me via mais no mercado convencional. Né? Foi quando eu vi uh, a Mila Pá falando do curso, né? do Rota do Conteúdo Academy, onde falava para mães, para pessoas que queriam trabalhar de casa, algumas horas ao dia, e era tudo que eu buscava, né? Porém, eu nunca fui uma pessoa muito da tecnologia, que sabe mexer celular, computador, né, em programas, enfim. Porém, eu aceitei o desafio, né? Já que o curso não pedia nenhuma pré-qualificação, não tinha nenhum pré-requisito, eu aceitei. Né? E, e posso dizer que eu saí né, do curso pronta mercado de trabalho, e o mercado de trabalho pronto para me receber. Então posso dizer que foi a grande transformação que eu buscava para a minha vida. Hoje eu vejo que é o primeiro degrau de muitos, porque eu, eu descobri a imensidão e a grandiosidade que é o marketing digital, né? não fazia ideia. Então acredito que foi um passo de muitos grandes que virão. E estou muito feliz por ter aceitado o desafio e ter tomado essa decisão.